Mano, se liga que eu vou te mostrar nesse vídeo, ó, como ter mais seguidores, ganhar seguidores no seu Instagram. Três formas, na verdade, de você ganhar seguidores. A terceira forma, eu acho que é a mais simples para você conseguir seguidores todos os dias sem ter sequer que gastar dinheiro. E além disso, mano, eu vou te mostrar como um bônus, como ganhar dinheiro ainda no seu Instagram, porque você vai ganhar seguidores É interessante você aproveitar e ganhar dinheiro com isso também, né? Então, solta a vinheta, editor. Ah, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mano Me chamo Júnior Moreira ah, Deixei umas paradas anotadas aqui no meu caderno Vou sentar aqui no sofá Enquanto isso o gatinho tá aqui na... Na manhã hoje Né, bebejinho Hoje ele tá quietinho Com a beleza Mas aqui tá aproveitando Que aqui tá um pouquinho fresco hoje, mano Deixa eu sentar aqui Se liga, ó Eu quero te mostrar hoje Como ganhar é, mais seguidores Três formas de você ganhar mais seguidores No seu Instagram É, hoje você pode ver Eu tenho 123 mil seguidores Sigo pouquíssimas pessoas aqui, ó É, porque eu ganho seguidores A, a todo momento, né E eu quero explicar pra você Alguma das estratégias Que você pode utilizar Pra aumentar o número de seguidores No seu perfil, tá Então, se você já gostou Do assunto desse vídeo, mano Já se inscreve Clica aqui no botãozinho De se inscrever Porque eu trago muito conteúdo que vai te ajudar uh, tanto nas redes sociais quanto aproveitar e monetizar, ganhar dinheiro com as redes sociais. Inclusive eu tenho um mini curso que é gratuito que ensina como ganhar dinheiro no Instagram, é totalmente de graça. Eu vou deixar o link aqui <risos> na descrição pra você, o primeiro link aqui abaixo do vídeo, tá? Bom, vamos lá, eu separei aqui pra você, velho, três formas de você ganhar seguidores no Instagram, mas antes é, de você ganhar o seguidor, você precisa entender o porquê que as pessoas te seguem ou não te seguem. Então o primeiro passo, escreve aqui no meu caderno, não sei se vai dar pra você. Vê porque minha letra não é uma das melhores né criar uma bio chamativa como assim criar uma biografia uma biografia chamativa no Instagram tem muito aquela parada das pessoas julgar pelas aparências então a gente tem o hábito de entrar no perfil de uma pessoa e dar uma olhada primeiro no que está escrito lá na descrição do perfil dar uma olhada nas fotos para depois decidir se a gente segue aquela pessoa ou não mano é normal isso acontece nas redes sociais né então o legal na sua bio é você deixar uma bio chamativa e colocar tópicos por exemplo como tá aqui olha por exemplo Lagoa Santa é tá falando que ó tem o treinamento Top 1 do Brasil para quem deseja vender pelo Instagram Mais de 3 mil alunos e um link aqui Direcionando para o link aqui embaixo, né? Neste caso o meu é assim porque eu trabalho com Marketing digital, eu tenho um treinamento online para Instagram, que é hoje o melhor treinamento Do Brasil, entre mais. Só que aí você tem Que fazer isso de acordo com aquilo que você faz É lógico. Mas eu vou te dar um exemplo bem legal do que você é, Como você tem uma ideia disso, tá? Vamos imaginar que você fala Sei lá, vamos pegar um assunto aqui. Vamos imaginar Que você fale sobre academia, sobre emagrecimento Sobre musculação é, no teu perfil Imagina que você é um personal trainer, certo? Lá. Vamos pesquisar um perfil aqui só pra você ter uma ideia O que, que eu tô falando, tá? É, você vai pesquisar perfis de pessoas, por exemplo, que é, trabalham no mesmo nicho do que o seu. E você vai ver o que, que essas pessoas colocam, por exemplo, na, na biografia deles. Por exemplo, que eu pesquisei o Felipe Franco, que fala sobre academia, musculação, né? Que é o perfil dele e tal. E aí, ó, é, ele coloca aqui, ó, professor de educação física, empresário, treinador, atleta, uh, generation iron e sócio embaixador da feira, não sei o quê. Tá vendo? Ele colocou ali um tópico... Uh, ali dentro ali Por exemplo, se você fala sobre Vamos imaginar que sobre investimento uh, Vou pesquisar um cara que é foda em investimentos aqui Mano, vou pesquisar aqui o Thiago é pelo Thiago Nigro ó. Vou colocar aqui no perfil dele pronto ó. você vai ver que no perfil dele tá ó. fundador do Primo Rico autor do livro do mil a milhão Twitter tal espera tal para que eu tô te mostrando isso primeiramente para você ter uma base do que você colocar na sua biografia então segue pessoas que você se espelha que trabalha no nicho que você atua e que é baseado naquilo que você quer fazer primeiro passo tá agora vai vir as estratégias presta muita atenção porque a terceira estratégia eu acho que é a mais uh, que vai gerar resultado para você no início tá é a estratégia que mais vai gerar resultado para você no início então preste muita atenção uh, fica ligado no vídeo. Até o final, porque eu acho que vai fazer total diferença pra você Vamos lá, a primeira forma que eu coloquei aqui pra você Conseguir mais seguidores, é a seguinte, tá? Talvez você vai achar um pouco hilário agora Hashtags aqui no Instagram, mas calma aí Como assim, Juna? Hashtag, tu tá vindo Falar pra mim, porque 99% Dos vídeos que tem no YouTube, na hora de uh, Opa, acabou de ficar uma vendinha ao vivo ó. Aí ó, outra venda, tá vendo? Ó? Acabou de ficar uma venda ao vivo, ó E pelo meu Instagram, tá? Mas enfim, vamos lá uh, 99% das pessoas, quando vai assistir vídeos De ganhar seguidores no Instagram, uh, sempre falam Sobre hashtags, só que a maioria das pessoas ensinam da forma errada. Por que que eu vou te mostrar que é da forma errada, beleza? O que que você vai fazer, mano? Você vai vir aqui no Instagram e vai pesquisar por uma hashtag. Então imagina aí que você vai colocar a hashtag uh, relacionar sobre o mercado financeiro, tá? Então vou colocar aqui, ó, investimento. Então vou colocar aqui, ó, hashtag. Clica aqui na hashtag, né? Investimentos. Olha só, hashtag investimentos tem 1.4 milhões de publicações. Ou seja, é uma hashtag que é muito concorrida. Então se você fizer um post no seu perfil e colocar a hashtag investimentos abaixo, mano, o teu post vai sumir aqui, ó, nesse feed aqui Bem rápido Ninguém vai, vai te encontrar Só que o problema É que as pessoas Não se atentam A um passo importante Tá? Tem um passo muito importante Aqui ó Volta aqui Só para te mostrar uma parada Que é legal você pesquisar Aqui pelo explorar também Tá? Investimentos Ó Então o que, que você faz? Na hora que você digitar Aqui por exemplo Investimentos Vê as outras As outras ah, Os outros modelos Que aparecem aqui embaixo Olha se liga Por exemplo A primeira tem 1.4 é, milhões De publicações É muito Só que aqui ó Investimentos inteligentes Que tá em segundo lugar Tá dando para você ver aqui ó 107 mil publicações já é uma hashtag legal de você postar. Eu considero entre 100 a 250 mil uma hashtag legal. Não é tão concorrida, muitas pessoas postam. Então o que, que acontece? Elas encontram a tua publicação. E automaticamente você traz seguidores totalmente qualificados para o seu perfil. Uma maneira muito fácil. Então você pesquisa um outro nome aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Relacionado a investimentos ainda, né? Vou colocar aqui, ó. Ações. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pesquisar por ações. Pera aí, cadê? Ações, ó. Pronto. A primeira, ó, ações. 360... 363 mil. Tá vendo? Não é uma hashtag é, muito concorrida você faz uma postagem aqui, com certeza seu post aparece aqui e atrai muitos seguidores o teu perfil. A segunda maneira é uma maneira que tecnicamente falando você teria que investir dinheiro por isso que a terceira que eu tô falando é a mais foda de todas, tá? Mas a, a segunda maneira no caso seria tráfego pago o que, que é tráfego pago? Seria você fazer um anúncio no seu Instagram, por exemplo, você pega um story, anuncia, patrocina aquele story, né? Você coloca lá, sei lá cinco reais por dia ali, deixa por exemplo sei lá, por uns 10 dias, é claro que é legal você ver o quanto que você tem para você investir e tudo mais, mas aí você faz um story Story. exatamente chamando as pessoas para te seguir isso funciona muito bem, tipo, você faz um storyzinho falando lá, opa, é o seguinte, você quer aprender mais sobre determinado assunto, tal, tal, tal, me segue aqui no Instagram que eu entrego muito conteúdo sobre isso e isso atrai muitos seguidores e seguidores qualificados é uma maneira de você atrair mais seguidores através de tráfego pago, só que aí tem essa parada, você precisa investir um pouquinho de dinheiro para você conseguir atrair esses seguidores e aí talvez não seja o seu interesse, tá? E aí por isso que eu falo falar pra você agora sobre a terceira forma de você conseguir ganhar seguidores no seu Instagram e aqui você não vai gastar dinheiro você traz seguidores é, que realmente Estão interessados, talvez, naquele assunto. Porque você o que eu vou te ensinar o pulo do gato aqui agora, tá? É, e lembrando do seguinte: tá, mano. Antes disso, eu lancei um treinamento para eu tenho um treinamento hoje que é o melhor treinamento do Brasil para Instagram, né? Que é o Instagram, né? chama Instagram. Só que eu lancei nesses últimos dias um treinamento é para quem quer aprender os primeiros passos para ganhar seguidores e para fazer as primeiras vendas do Instagram. que eu tô dando um desconto por tempo limitado, né? De 457 reais por 63 reais. Mano, é tipo, sei lá, talvez é mais barato do que um lanche. Que que você faz aí fora dependendo onde você vai né 63 reais mas esse preço é só por alguns dias que é um, é um período de, de desconto de lançamento aí que eu tô dando de validação depois ele vai voltar para os 457 de novo Então vou deixar o link aqui na descrição chama insta flash vou deixar o link aqui na descrição mano por 60 conto vai aprender as estratégias que é algumas das estratégias que eu uso para tanto conseguir seguidores engajar e conseguir fazer venda ganhar dinheiro assim como só, só para você ter uma noção ó outra venda mano em tempo real eu já ia te mostrar Exatamente as minhas vendas, ó. Então vamos lá para você ver aqui, ó. ó. essas vendas acabaram de cair, tá vendo? E tem mais aqui, ó. Olha só para você ver, duas horas atrás, ó. Duas horas atrás. Olha só pra você ver, se liga, mano. Se liga nos valores das comissões, olha, R$230,0, R$58,0, 230, R$230, R$58. Olha só para você ver, ó. Tudo ontem, ó, pra você ver, ó. Tudo de ontem, essas vendas, olha, tá? Então, por reais você vai aprender a começar a fazer essas primeiras vendas, tá? Eu vou deixar o link aqui antes que o preço para pro preço de 457 Se você quiser saber mais, você clica e compra se não quiser também, não tem problema, tá? Não tem tô aqui para vender nada para você só tô te avisando se você quiser tudo bem se não quiser a gente é amigo do mesmo jeito não muda nada mano mas enfim vamos lá terceira forma de você ganhar mais seguidores no Instagram essa daqui é uma estratégia muito foda funciona muito bem é, vamos lá primeiro passo de todos aqui tá você vai no perfil de uma pessoa que, que né que fala sobre aquilo que você quer falar abordar mais o teu Instagram então se você quer falar mais sobre por exemplo você quer falar mais sobre a uh, musculação tu vai no perfil de uma pessoa vou botar no perfil do Felipe Franco então aqui ó senhor. lá no perfil do Felipe Franco o que que vai fazer tá Imagina que você quer falar sobre musculação, dieta no seu perfil. Então o que você vai fazer? Você vai aqui na postagem do. Na última postagem da pessoa, nas últimas, né? Não precisa ser exatamente na última. Vai na última postagem da pessoa aqui, você vai clicar aqui, ó. As pessoas, nas curtidas, nas pessoas que curtiu Porque quem curtiu a postagem do Felipe Franco, por exemplo, aqui é, são pessoas que estão Interessadas nesse assunto, então o que, que tu vai fazer? Tu vai seguir essas pessoas Que curtiram, opa, tu vai seguir Essas pessoas que curtiram, ó, tu vai seguir essas pessoas Automaticamente, o que, que vai acontecer Mano, é aquela parada, né? Quando alguém Te segue ou curte algumas fotos Suas no teu perfil do Instagram, geralmente Você vai lá no perfil dessa pessoa pra saber quem que é É uma verdade, a gente tem isso, a gente A gente gosta de ir lá no perfil da pessoa pra saber Quem que é essa pessoa que me seguiu, que curtiu minhas fotos aqui. Então a gente vai lá no perfil da pessoa para dar uma olhada. E aí se o perfil da pessoa é legal tem alguma coisa a ver com o que você fala sei lá, alguma coisa assim que chama atenção você vai lá e segue aquela pessoa de volta. É normal Então o que, que vai acontecer aqui, tá? Você vai no perfil de uma pessoa né, que tem muitos seguidores que fala sobre aquele assunto que você fala também Então no caso aqui, se você fala sobre investimentos você vai lá no perfil, por exemplo, do Thiago Negro aqui, vai na última publicação dele vai nas pessoas que curtiram a foto e vai seguir alguma dessas pessoas. Essas pessoas vão no o perfil e vai te seguir de volta, mas aí que que entra aquele detalhe que eu falei da bio a pessoa, ela vai voltar no teu perfil né, para saber quem que você é, se a tua biografia não tiver legal, não tiver chamativa se tuas postagens aqui não tiver legal, não tiver chamativa, não tiver chamando atenção, essas pessoas não vão te seguir, por isso que é legal você criar uma biografia aqui bem interessante, tá, bem interessante aqui na, na sua biografia, para você conseguir fazer com que essas pessoas queiram te seguir de volta sacou? essa é a estratégia, só que tem uma sacada monstra de bônus para você, que não só siga essas pessoas de volta, o que que é legal interagem então curta o comentário dessas pessoas também né vai nos comentários curta os comentários de quem comentou na publicação dessa da, da, né? desse cara que você tá seguindo lá e tal também porque que gera curiosidade na pessoa por que essa pessoa curtiu meu comentário ela vai lá no teu perfil se der vai no perfil da pessoa curtir uma ou duas fotos também porque são outros gatilhos para fazer com que a pessoa venha até o teu perfil ao invés de você somente seguir mas um detalhe tá toma cuidado com a quantidade de pessoas que você vai seguir é de uma vez não siga tipo 300 400 pessoas de uma vez só não senão você pode ser bloqueado por um dias no Instagram. Então siga ali, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas numa hora, no máximo, depois espera um tempinho e faça isso de novo. A vantagem disso é que, tecnicamente falando, você está atraindo seguidores totalmente qualificados para o seu perfil. São pessoas que gostam do mesmo assunto que você. Então a chance delas te seguirem de volta e te acompanhar são gigantescas. Beleza? Então... Mano, basicamente é isso, Eu vou deixar meu Instagram aqui, tá? Inclusive, se você não me segue, me segue lá no Instagram Ative as notificações aqui do canal, se inscreva aqui no canal A gente tá com uma meta aqui dentro do canal Se inscreva aí E vou deixar aquele treinamento meu por 63 reais aqui na descrição se você quiser, beleza? Então tamo junto, até o próximo vídeo Um beijo no coração de você, até mais e valeu!